Atlético Mineiro contra o Corinthians, líder busca a 21 vitória no brasileiro, para igualar marca recorde de 2015. Embalado, líder e com concorrente ficando pelo caminho. O Atlético Mineiro está com a confiança na tampa no campeonato brasileiro. Nesta quarta-feira, recebe o Corinthians no Mineirão atrás de duas marcas importantes. Se vencer, será o único time da história dos pontos corridos com 13 triunfos seguidos em casa. Mais do que isso, chegará a 21 vitórias em 31 jogos no Brasileirão 2021. É o maior aproveitamento da história do Galo na competição moderna, e igualará as 21 vitórias de 2015, quando foi vice-campeão justamente contra o Timão de Tite. O Galo, por exemplo, nunca venceu 22 vezes no torneio de 20 clubes. É a chance de fazer história, com os olhos todos no título, cada vez mais próximo. São 96% de chances matemáticas de a taça do brasileiro terminar nas mãos de Cuca, Hulk, Arana, Nacho e companhia. No retrospecto histórico, o campeão brasileiro precisa somar 22 vitórias, em média. Em seis edições, o dono da taça fez 21 vitórias ou menos. A marca máxima é de 28 vitórias, do Flamengo. Em 2019, pegando o sol galo, as melhores marcas são 21 vitórias em 2015 e 20 triunfos em 2020, terceiro lugar, e 2012 com Cuca, vice. O time alvinegro é, de longe, o melhor mandante do Brasileirão 2021. São 40 pontos em 45 disputados. No ano passado, com Jorge Sampaoli, o galo terminou, pela primeira vez, com a melhor campanha em casa somando 46 pontos. Está a duas vitórias de igualar o mesmo patamar, faltando quatro adversários, Corinthians, Juventude, Fluminense e Bragantino. O Atlético tem 65 pontos em 30 partidas pelo Brasileiro, com 20 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Marcou 47 gols, segundo melhor ataque, atrás de 54 gols do Flamengo, e sofreu apenas 22, a melhor defesa. O número mágico para o título é 76 pontos, ou seja, mais três vitórias e um empate garante a taça ao galo.